Davi fala do estado bem-aventurado dos escolhidos de Deus, se o Senhor envia chuva e coisas boas sobre a terra. Salmo e Cântico de Davi para o Músico mor. As pessoas também perguntam. O que quer dizer o Salmo 65? Resposta. A gratidão é um sentimento divino no coração das pessoas, e no Salmo 65. Davi é grato ao Senhor por todas as maravilhas feitas em seu interior, por sua mudança e por poder glorificar a Deus com alegria, por poder colher os frutos internos e externos desse amor de Deus pelos seus. E sendo assim, seguimos para leituras do Salmos 65. Salmos 65 1. A Ti, ó Deus, espero louvor em Sião e a ti se pagará o voto. 2. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. 3. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios, nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. 5. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó oh Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra, e daqueles que estão longe sobre o mar. 6. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza? 7. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, e o tumulto dos povos? 8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 Tu amoleces com a muita chuva, abençoas as suas novidades. 11. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. 12. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria. 13. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo, eles se regozijam e cantam. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 65. Seguimos para leituras dos Salmos 66. Mas antes, peço-lhes. Pessoal, não parem de seguir, aqui no TikTok. E também, se inscreva lá no canal no YouTube, pois lá é a base de tudo, por isso, continue compartilhando, os frutos desse trabalho maravilhoso com pessoas necessitadas, pois só assim, eu tereis as certezas, de que possamos continuar com esse trabalho, e ajudando tantas pessoas que estão carentes, das palavras de Deus, pessoas que estão vivendo em algum momento de aflições, e através das leituras das orações dos Salmos, estão encontrando uma nova luz, com um novo sorriso em suas faces, e com muita vontade de viver caminhar e seguir em frente em nome de Jesus Amém Obrigado Seguimos para o Salmo 66 e o que representa o Salmo 66 Vejamos interpretação do Salmo 66 Alguns estudiosos dizem que o momento onde de originou o texto do Salmo 66 remete à libertação dos israelitas do exército de Senaqueribe, onde conta-se que, após uma dura batalha cerca de 185 mil soldados assírios teriam amanhecidos mortos, o que forçou a retirada inimiga. As pessoas também perguntam, qual é o significado do Salmo 66? Resposta. Confie no poder de Deus e confira. O Salmo 66 é especial para sentir-se perto de Deus e para a captação de bênçãos e milagres, pela paz e pela justiça universal. Também para proteger o meio ambiente, os animais e os frutos fornecidos pela terra. A força do Salmo 66 está na preservação da vida na terra. E sendo assim, seguimos para leituras do Salmos 66. Salmos 66 1. Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras. 2. Cantai a glória do seu nome, ou dai glória ao seu louvor. 3. Dizei a Deus, o quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. 4. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão, cantarão o teu nome. Sê 5. Vinde, e vede as obras de Deus, vê tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. 6. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé, ou ali nos alegramos nele. 7. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes. Selá. 8. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. 9. Ao que sustenta com vida a nossa alma. E não consente que sejam abalados os nossos pés. 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. 11. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. 12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, ou mais nos trouxeste a um lugar espaçoso. 13. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. 14. Os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. 15. Oferecer-te holocaustos gordurosos com incenso de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Sei lá. 16. 20. E ouvi... Todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. 17. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. 19. Mas, na verdade, Deus me ouviu, ou atendeu a voz da minha oração. 20. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos, 65 e 66. Obrigado a todos, fiquem com Deus nosso Senhor, e até os próximos vídeos.